Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Boa noite, senhores vereadores funcionários desta casa né, e a todos os senhores e senhoras que nos assistem online pelo canal da Câmara. Com a proteção de nosso bom Deus, declaro aberta a sessão da 24ª Sessão Ordinária de 2020, segundo semestre da 13ª Legislatura, do dia 24 de agosto de 2020. Expediente do dia. Primeira leitura da ata da sessão anterior do dia 17 de 8 de 2020, na ordem do dia. Primeira proposição da ordem do dia, projeto de lei 08 de 2020, autoria do Executivo Municipal. Súmula dispõe sobre a sessão de servidores municipais. Segunda proposição da ordem do dia, projeto de lei 21 de 2020, autoria do Executivo Municipal. Súmula dispõe sobre o processo de transição no governo local, instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo do prefeito municipal e das outras providências. Queria fazer uma observação aqui também sobre o projeto de resolução do número 1 né, da, da Câmara, que se trata da criação de cargo do assessor jurídico da presidência, recebeu um ofício do controle interno na sexta-feira, tem um documento que está à disposição das comissões aqui para dar uma olhada. Então, nós não vamos passar ele hoje, porque veio esse ofício de lá, da, do controle interno. Então, e, em cima desse ofício também fizemos algumas consultas aí com o promotor, e estamos aguardando aí uma umas respostas aí. Então, o ofício está dentro do projeto, está em cima da mesa, Quem que quiserem ver, pode tomar posse aqui, eu. Durante a semana, nós recebendo sexta-feira isso aí. Então, por isso não vai ser passado isso aí. Eu passo a palavra para o secretário que faça a leitura da sessão anterior, da ata da sessão anterior, do dia 17 de oito de 2020. Meu boa noite aos senhores vereadores, Meu boa noite aos nossos funcionários, João, a Luciene, a Edneia. Boa noite a todos que acompanham a sessão em suas residências pelo canal da Câmara. É, antes da leitura da ata, senhor presidente, gostaria de agradecer aqui o senhor Jorge João Pereira Filho e o senhor João Penteado da Cruz, que na minha ausência, aí nessas duas reuniões que eu estive ausente, fizeram a leitura da ata, deixo aqui os meus agradecimentos. É, gostaria também, senhor presidente, já no início, justificar a minha ausência, né, por precaução ao Covid, aí devido a alguns familiares é, ter, sido, é, ter contraído esse vírus da Covid-19. Então, eu, meus irmãos, meus tios, ficamos aí em isolamento, apenas por precaução. Todos passamos por exames e, graças a Deus, nenhum de nós fomos contaminados. E minha prima também já se encontra bem em casa, com suas crianças, com seu esposo. Que Deus possa abençoar todos aí que pegaram essa, esse vírus aí, infelizmente, vem sem esperar, né? Pega a gente de surpresa, mas com a graça de Deus isso há de ser eliminado e a vida possa seguir no, normalmente para todos. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata 25 da 23ª sessão em regime ordinário, correspondente ao primeiro semestre do ano de 2020, da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020, na sala de sessões Antônio dos Santos Neto, da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, situada à Rua Rua Barbosa, 98, nesta realizou-se a presente reunião ordinária sob a presidência do senhor Isael Dutra. Conforme o termo de presença, compareceram os senhores vereadores Edalberto Alexandre Golar, Wagner de Freitas Aguiar, Edimar dos Santos, Edivaldo Nascimento, Jorge João Pereira Filho. Ausência dos vereadores Alexandre Augusto do Nascimento, Léo Zanata e Irisberto Garcia Antunes. Presença dos servidores do Legislativo João Penteado da Cruz, Luciene Regina da Silva e Edneia Maria Camilotti. Presença também do senhor Cristiano Dutra dos Reis. Atecedendo a abertura da sessão, foi realizada uma oração em ação de graça. Após o senhor presidente, desejou boa noite aos vereadores, dirigindo os cumprimentos também a todos que acompanham a sessão transmitida pelo canal da Câmara Municipal na internet, declarando às 19 horas e 30 minutos aberta esta sessão em regime ordinário. Passando a sessão a seu expediente normal o senhor presidente solicitou ao vereador Jorge João Pereira Filho que procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Colocada a ata em discussão, não houve manifestação. Após não havido pedido de retificação ou impugnação, a ata foi considerada aprovada. Leitura do convite de audiência pública para elaboração de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO 2021, de autoria do Executivo Municipal. Em seguida, passando para a ordem do dia, primeira proposição, projeto de lei 8 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. A súmula dispõe sobre a sessão dos servidores municipais, sendo colocado em primeira discussão. Iniciando os vereadores, cumprimentar a todos os presentes, aos que assistem a sessão transmitida pela internet, em seguida, discutir o projeto de lei 8 de 2020, os vereadores Edmar, Jorge e Edalberto. Dispensaram a discussão os vereadores Edival e Wagner. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de lei 8 de 2020 em sua primeira votação, resultando em quatro votos favoráveis, sendo esse dos vereadores Edmar, Wagner, Jorge e Edalberto, e um voto contrário, sendo esse do vereador Edival. O Senhor Presidente declarou aprovado o projeto de lei 8 de 2020 de autoria do Executivo Municipal por unanimidade dos votos, sendo encaminhado para a segunda votação na próxima sessão. Segunda proposição, projeto de lei 21 de 2020 de autoria do Executivo Municipal, a súmula dispõe sobre o processo de transição no governo local. A instituição de equipe de transição pelo Candidato eleito para o cargo de prefeito municipal e da outras providências, sendo colocada em primeira discussão. Discutir o projeto de lei 21 de 2020, os vereadores Edalberto, Jorge e Edival, dispensaram discussão os vereadores Wagner e Edmar. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de Lei 21 de 2020 em sua primeira votação, resultando em cinco votos favoráveis sendo estes dos vereadores Edalberto, Jorge, Wagner, Edmar e Edival. O senhor presidente declarou aprovado o projeto de lei 21 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, por unanimidade dos votos dos presentes, sendo encaminhado para a segunda votação na próxima sessão. Terceira proposição, projeto de emenda à lei orgânica 2 de 2020, de autoria dos vereadores Isael, Jorge, Edival, Edalberto e Alexander, a súmula acrescenta a Lei Orgânica do município o artigo 119-A, criando orçamento impositivo no município de Barra do Jacaré, sendo colocada em primeira discussão. discutir o projeto de emenda à Lei Orgânica 2 de 2020 os vereadores Jorge e Edival. Dispensaram discussão os vereadores Wagner, Edmar e Edalberto. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de emenda à Lei Orgânica 2 de 2020, em sua primeira votação, resultando em cinco votos favoráveis, sendo ex dos vereadores Jorge, Wagner, Edmar, Edival e Edalberto. O senhor presidente declarou aprovado o projeto de emenda à Lei Orgânica 2 de 2020, de autoria dos vereadores, por unanimidade dos votos dos presentes, sendo encaminhado para a segunda votação depois de dez dias, conforme regimento interno. Quarta proposição... Projeto de resolução 1 de 2020, de autoria da mesa diretora. A suma dispõe sobre a criação do cargo assessor jurídico da, pre, da presidência no âmbito da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, Paraná. Sendo colocado em primeira discussão. Discutiram o projeto de resolução 1 de 2020, os vereadores Wagner, Edival, Edalberto e Jorge. Dispensou discussão o vereador Edmar. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de resolução 1 de 2020 em sua primeira votação, resultando em três votos favoráveis, sendo ex dos vereadores Jorge, Edival e Edalberto, e dois votos contrários, sendo o ex dos vereadores Wagner e Edmar. O senhor presidente declarou aprovado o projeto de resolução 1 de 2020, de autoria da mesa diretora, por maioria dos votos presentes. Sendo encaminhado para a segunda votação na próxima sessão. Após as proposições, o senhor presidente deixou a palavra livre. Fizeram uso da palavra os vereadores Edival, Wagner e Edmar. O senhor presidente, às 20 horas e 21 minutos, declarou encerrada a sessão. O vídeo da sessão encontra-se na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, no YouTube, na página do Facebook e no site da Câmara Municipal de Barra do Jacaré. Para constar, subscrevo a presente ata, que após lida, será submetida à apreciação do plenário. Se considerada aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário dessa Câmara Municipal. A ata vai para a sua discussão e aprovação. Não tendo nenhum manifesto, declaro a ata aprovada. Primeira proposição da ordem do dia. Projeto de Lei 08 de 2020. Dispõe sobre a sessão de servidores municipais. Espero o secretário que dê a justificativa, né, que o projeto vai para a sua segunda votação já. Justificativa Projeto de Lei 8 de 2020 Senhor Presidente Senhores Vereadores Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei Que dispõe sobre a sessão De servidores municipais do município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná É ser disso Que para o Poder Executivo Promover a sessão de servidores É necessária Lei autorizativa não podendo a sessão efetivar-se somente mediante portaria ou decreto. Conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a possibilidade de sessão dos servidores públicos municipais a órgãos, a outro órgão somente quando houver lei no âmbito municipal que regule tal matéria. Protocolo 214242-97. Resolução número 12180-1997. Tribunal Pleno, Relator Auditor, Oscar Felipe Loureiro do Amaral. Julgado em 7 de 11 de 1997. Ainda a possibilidade de o município repassar recursos financeiros para entidades privadas sem fins lucrativos, que desenvolva atividades de utilidade pública, voltadas à educação, saúde e assistente social relacionada com as atribuições constitucionais a cargo do município. Possibilidade de exceção de servidores, inclusive para entidades privadas, desde que haja lei que regule tal matéria. Protocolo 176508-01. Resolução 1921-2004. Tribunal Peno Relator Conselheiro Nestor Batista. Julgada em 13 de 4 de 2004. Todavia, é necessária a formalização de convênio ou consórcio com o órgão pretendente e a possibilidade de sessão deverá estar prevista no termo da colaboração e o protocolo de intenções. A assistência de lei para que ocorra a sessão também decorre de regramento constante na Lei Complementar 101 de 2000, que estipula a necessidade de prévia autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ou na Lei Orçamentária Anual. Quando o ônus de custeio servidor cedido a outro ente da federação restar sob a responsabilidade dos municípios cedentes, artigo 62, os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, convênio, acordo, ajuste, congênero conforme sua legislação. Outro requisito ou presuposto para que a sessão seja realizada é a existência de comprovada vantagem na realização de da cooperação entre órgãos sedente e cessionário, de modo que o ato administrativo atenda à supremacia de interesse público na sua materialização. Significa dizer que a sessão não poderá ser realizada se não for por possível a aferição de vantagem à administração pública, ou mesmo quando se verificar a existência de manifesto prejuízo em desfavor de um dos órgãos envolvidos, Sedente ou sessionário. Também constitui requisito da sessão ter era caráter temporário, isso porque se destina à concretização de cooperação entre os órgãos cedente a sessionário durante o período certo e determinado, e que, à luz do princípio da razoabilidade, não pode representar a terminização de situações funcionais cuja execução deve sempre se dar em caráter excepcional, precário e transitório. Assim, com o intuito de amparar as sessões que venha a ser realizada pela Administração Pública Municipal, é que encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação e aprovação. Solicito, por fim, o apoio dos nobres vereadores para votarem favoravelmente essa propositura, a qual é apresentada pela sua relevância. Passo Municipal, José Galdino Pereira, 9 de março de 2020, Adalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal. O projeto também vai para a sua segunda discussão, né? Vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, é, aos nossos servidores, a Edneia, João, a Siene todos que nos acompanham pela transmissão online dessa Casa de Leis. Quanto ao projeto, já foi discutido na primeira votação, dispenso minha discussão. Vereador Edmar. Boa noite aos vereadores, boa noite aos servidores. Quanto ao projeto, já foi discutido na sessão anterior, eu sempre fui favorável, sou favorável a esse projeto, acho que é de grande valia para o nosso município, pelas associações que nós temos aqui dentro. Né? Como disse uma... uma... Uma funcionária essa semana eu encontrei ela, ela falou assim, vai ser muito bom regularizar para a gente ficar regularizado. Eu falei, assim, exatamente. Aí ela até brincou comigo, ela falou assim, você vai contra o um projeto desse, depois você leva as crianças para sua casa. Eu falei, não, louco, não vou. Pode ficar tranquilo. Para mim, sempre foi a favor e sem você. Vereador Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa, sem discussão. Vereador Jorge. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos vereadores, aos nossos servidores e todos que nos acompanham sobre o canal da nossa Câmara. O projeto, senhor presidente, ele já foi discutido, mas é um projeto que se faz necessidade de votar nele, né? Já que ele não pode ser aí, é, amparado aí só por decreto né? e também é, por portaria, tem aí necessidade de, de passar aqui na Casa é, Legislativa. Né? Então, o projeto se faz necessário... Sem mais discussão, senhor presidente. Vereador Isberto. Boa noite aos vereadores, né? nossos funcionários. É um projeto muito importante e eu sou favorável ao projeto. Sem mais discussão. Vereador Léo. Boa noite a todos. Sobre o projeto, sem discussão. Vereador Edalberto. Boa noite a todos que faz presente aqui. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. É, o projeto já foi discutido, né? o projeto se faz necessário. Sou favorável ao projeto, sem mais. Vereador Alexandre. Senhor presidente, como eu li na, na justificativa aqui do projeto, projeto realmente é muito interessante, porém, é, compete a nós vereadores a fiscalização do mesmo. Né? A gente sabe aí que a gente tem as entidades que realmente precisam de atenção precisa dos funcionários aí que possam ser cedidos pelo município para prestar o seu serviço. A gente tem a Pai como eu li aqui na justificativa, ainda há possibilidade do município repassar recursos financeiros para entidades privadas. É, há pouco tempo atrás a gente votou um projeto regulamentando essa lei, para que o município possa passar até recursos financeiros aí para essas entidades. É, essa casa aqui votou por unanimidade de votos, então, por que não o prefeito municipal também não pode estar repassando aí recursos para as entidades, né? desde que esteja toda regulamentada? E quando a gente fala aqui em ceder funcionários, parece que tudo é maravilhoso, tudo é muito bonito. Porém, não é assim que funciona. Se o quadro de pessoal do, do, do funcionário estiver vago, se estiver faltando pessoal, não tem como o Poder Executivo ceder o funcionário para nenhuma entidade. A gente cobrou tanto aqui o concurso público aqui do município, infelizmente não aconteceu. Parece que tem essa previsão aí para janeiro, mas também não acredito que saia. Para mim é uma incógnita isso aí. Para mim isso aí é caça-voto. Esse negócio de ter concurso agora de um mandato para outro isso aí para mim é balela, isso aí para mim é converseiro político aí para Conquistar eleitorados aí, para deixar as pessoas esperançosas. Então, senhor presidente, sou favorável ao projeto, porém deixo as antenas ligadas para que, em, principalmente agora nesse período eleitoral, a gente redobre a atenção aí para ver como vai ser cedido a esses funcionários aí. A lei é importantíssima, mas requer muito de nós aqui que estamos legislando nessa casa. Sem mais. Vereador Wagner, para sua segunda votação. Aprovado. Vereador de Mar. Aprovado. Vereador de Val. Contra. Vereador Jorge. Aprovado. Vereador Elisberto. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. Vereador Edalberto. Aprovado. Então, recebeu os sete votos, né? Sete votos contra um aí. Ah, eu. O vereador Alexandre aqui. Aprovado. Os sete votos a favoráveis, nenhum né? Contra. Tá aí Segunda proposição da ordem do dia Projeto de lei 21 de 2020 tá na caneta é, Autoria executiva e municipal Súmula, dispõe sobre o processo de transição No governo local A instituição de equipe de transição pelo Candidato eleito para o cargo de prefeito municipal e da outras providências. Então, eu peço para que o secretário da também dê lei as, as justificativas, né, porque o projeto foi lido também na eleição passada, na sessão passada, né? Faça favor. Justificativa. Encaminhamos a Vossa Excelência de demais pares o projeto de Lei 21 de 2020 em anexo para devida análise da Câmara Municipal e, consequentemente, aprovação. Nobres vereadores, o projeto de lei, ora apresentado, tem por objetivo regulamentar a transição administrativa entre governos no âmbito do Poder Executivo do município de Barro de Jacaré, instituindo a promoção, a promoção obrigatória da transição administrativa no final do mandato. Tem-se com o presente orientar a maneira pela qual se processará a transição, independentemente de qual candidato venha a ser escolhido no pleito eleitoral. O intuito é constituir um clima de cordialidade e transparência imobstente às disputas de caráter político e ideológico, a fim de que não haja prejuízos à população de Barra do Jacaré. Portanto, o principal objetivo é a transição governamental ceder de forma ética, democrática e legal, a fim de que se promova o bem-estar do povo barrense, a partir da facilitação da trajetória de um governo, de um novo governo. Contando com o respaldo de vossas excelência, solicitamos que seja acatada a nossa pretensão na forma de aprovação da matéria que horas le é submetida à apreciação. Barra do Jacaré, Estado do Paraná, 10 de julho de 2020. Adalberto de Freitas Aguiar, prefeito municipal. O projeto também vai para a sua segunda discussão, né? O vereador Wagner. O projeto já foi discutido na sessão anterior. Dispenso minha discussão. O vereador Edmar. Sem discussão. Né? O vereador Edival. O projeto já foi discutido, sem discussão. Vereador Jorge. É, senhor presidente, mais uma vez eu quero reforçar sobre o projeto, né? já falei semana passada, mas é um projeto é, brilhante, né? Que bom que se esse projeto aí, ele, ele fosse, se ele for é, é, aplicado na prática como que é a teoria, né, senhor presidente? Você vê que é um projeto que vem aí prestar aos novos gestores e as outras informações né, necessárias aí que um gestor precisa aí no seu mandato aí sobre as contas públicas convênios contratos repasses e aí né, um projeto aí que ele que não venha ele vem abrir as portas para que é, a administração atual não venha a prejudicar aí a retardar aí sobre a administração do novo gestor né, senhor presidente aí dando aí uma melhor continuidade aos trabalhos da administração senhor presidente sem mais vereador Elisberto. sem discussão vereador Léo sem discussão vereador Edalberto. É, quanto ao projeto, o projeto ele vem para instituir a equipe de transição pelo candidato eleito, né? É, sou favorável ao projeto, o projeto já foi discutido, sem mais discussão. Vereador Alexandre. Senhor presidente, projeto importantíssimo, né? É, a gente sempre fala assim, em transparência, transparência e transparência, né? A gente pede transparência o Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e o projeto vem aqui enriquecer esse pedido aí que a gente vê falar diariamente aí, né? Nas telecomunicações, no jornalismo, aí a gente sempre está vendo falar da transparência aí. É, a princípio, com essa mudança eleitoral, eu fiquei um pouco meio que preocupado com essa transição de governo, né? As eleições poderia ter ido para dezembro. Eu achava que era um espaço muito curto aí para que um gestor público pudesse é, se arrumar e passar todas as informações para o, para o novo gestor. Mas agora tem essa data aí do dia 15 de novembro, as eleições, e dia 29 aí para o segundo turno. Então eu acredito que os gestores públicos vão ter um, um prazo legal, aí, um prazo aí, é, considerável para fazer essa transição. E passar para o novo gestor aí todos os dados, né? Como já citou os vereadores aí é, todos os convênios, contratos. E interessante que hoje a gente tem, é, antigamente não tinha, né? Nos municípios, e hoje a gente tem aí o setor de tributos, aonde tem que guardar todas as peças, né? Tirou uma peça de um automóvel, ela tem que ser guardada para que possa prestar conta dessa peça. Tirou uma bateria de um automóvel a o casca antiga tem que ficar guardada, ou a, o pessoal lá que tem a pasta lá do tri, tributário para é, representar e apresentar e, e, essas, essas peças aí que, foi, que foram removidas. Então, é um projeto de muita relevância, é um projeto que se faz necessário, a gente está aprovando, e que o gestor atual possa passar de forma brilhante, não sei ainda, a gente não sabe quem vai ser o próximo, isso é o público que vai escolher, mas que possa é, passar aí com toda a sua equipe, todos os donos das pastas e dos setores, que possa prestar conta certinho, para que não atrase os andamentos da próxima legislatura. Então, sou favorável ao projeto, senhor presidente. O projeto também vai para a sua segunda votação, né, vereador Wagner. Aprovado, senhor presidente. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Deval. Aprovado. Vereador Jorge. Aprovado. Irisberto. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. Vereador Edalberto. Aprovado. Vereador Alexandre. Senhor presidente, só uma correção. Eu falei dos tributos. Eu, eu, eu, eu, eu fui, fui falho aqui na minha na minha fala, né? Mas é, sou favorável ao projeto. Sou favor. Então, o projeto também foi votado aí por oito, recebeu o voto, né? Oito votos a zero aí. É, Vou encaminhar isso para o Executivo para que faça a sua ascensão e, e publicação. Não tendo mais nada para a ordem do dia, né? Deixo aí a palavra livre para quem queira fazer uso dela e de abordar algum assunto aí da comunidade ou do município. Senhor presidente, gostaria de fazer um pedido ao senhor executivo aí. Inclusive, é, é, na vila onde ele mora, né, no conjunto Água Branca, existe uma praça lá no final de uma rua e alguns moradores vêm pedindo para que se instale alguns bancos lá para que eles possam passar uma tarde lá, um, um pedaço da noite lá, é, na brisa lá, entendeu? Então, eu peço aí para o Zé executivo para que possa estar vendo aí a instalação de algum banco lá. Tá? Sem mais. Obrigado. Sempre... Senhor presidente, eu só queria fazer um comentário aqui. Eu até prometi para algumas pessoas que vieram conversar comigo. E hoje eu estive falando com o servidor e também falei com o prefeito municipal agora na parte da tarde. É sobre. A antena da torre da internet ali do bairro do Ligeiro ali, que com o vento dessa última semana aí, ela veio a cair, né? prejudicando aí o pessoal aí da vila ali do Água do Ligeiro. E eu conversei com o prefeito agora de tarde e pedi para ele aí, é, disse para ele né, que nem estaria precisando pedir isso, mas a pedido da população lá do Ligeiro lá é que viesse a agilizar o mais rápido possível aí uma licitação. É, sobre, para que seja é, novamente equipado lá a antena lá do bairro do Ligeiro. Eu conversei com o servidor hoje, do, do Nizete, e ele achava que às vezes não precisaria aí, estar colocando uma nova. A placa parece que não prejudicou tanto. Mas, é, infelizmente, aí, é, acho que vai ter que ser licitado mesmo, aí, tomada, uma tomada de preço aí, de uma nova torre aí para que eles possam lá, utilizar lá, a internet lá no bairro, já que nós encontramos aí que esse momento de pandemia, e os alunos vêm aí necessitando muito, senhor presidente, é, da internet para estudar e fazer suas tarefas escolares. E mais os compromissos que com a população lá já está acostumada é, com a, a, a internet. Lá. Então eu venho aí mais uma vez, aí, pedir com carinho aí, é, ao prefeito municipal que venha aí agilizar o mais rápido possível aí, as tomadas de preço aí para que venha a instalar novamente lá essa torre no bairro do Água do Ligeiro, senhor presidente. Sem mais. Senhor presidente, mais uma vez quero te cumprimentar, agradecer por mais esse espaço aqui aos termos das sessões, onde a gente pode abordar alguns assuntos aqui é, de interesse de toda a nossa população, levando ao conhecimento aí do povo e do poder executivo, né? algumas sugestões, algumas cobranças, às vezes o vereador faz algumas sugestões e talvez fica mal visto, né? às vezes até um simples requerimento que a gente passa aqui, talvez as pessoas entendam de maneira equivocada e, ou distorce talvez o teor aqui de um requerimento ou de uma fala aqui do vereador. É, só queria fazer uma correção na minha fala sobre o projeto, senhor presidente, que é do setor de patrimônios, né? Só uma correção aí com o setor patrimonial aí que, que vai fazer a transição de governo, para que todos possam estar tudo ok e para que o próximo gestor possa pegar tudo certinho, tudo bonitinho e dar andamento aí nos trabalhos aqui para, com nossos munícipes. Senhor presidente, eu também estava aqui para fazer essa cobrança do vereador Jorge, né, lá da, da Água do Ligeiro, alguns moradores me ligaram, alguns me encontraram hoje em Reis da Cidade. Me falaram que está difícil lá, porque as crianças é, têm que fazer a, as aulas online, né? e caiu lá pelo forte vento, caiu a, a antena deles. Também queria de reforçar o pedido aqui do vereador, em nome de todos os moradores lá daquela localidade, para que o Poder Executivo possa, o mais rápido possível, né? dar prioridade lá para eles e possa voltar lá essa antena funcionar com mais qualidade, para que os alunos possam... É, estudar e desenvolver as suas matérias. É, também gostaria, senhor presidente, de agradecer todos aí que colaborou aí com essa forte chuva que veio com esses vendaval, muitas casas foram atingidas, e mais uma vez o povo aqui de Barra do Jacaré mostrou sua solidariedade, inclusive meus familiares também teve alguns danos na casa deles, mas danos de bens materiais a gente não pode nem ter muita relevância, né? importante que ninguém se machucou, ninguém se feriu, mas deixo aqui o meu abraço, meus cumprimentos a toda a população de Barra do Jacaré, por ser tão cordial na hora da necessidade, na hora que acontecem esses fatos. É, infelizmente a gente sente muita falta da defesa civil nessa hora, perguntei aqui já verbalmente quem que são os integrantes da defesa civil, da Brigada de Incêndio do Município, até hoje aguardo respostas, né? É, com esse vendaval que deu aí, seria muito importante é, a participação da Defesa Civil é, atuando e mostrando aí para toda a população que a defesa, a defesa Civil é importantíssima para que o município é, tenha os componentes e que possam também atuar, não ficar no papel mas que a Defesa Civil possa mostrar os relatos e estar tá amparando as famílias, né? Porque a natureza, ela não mostra o dia que pode acontecer alguma catástrofe, é do dia para a noite a gente dorme bem e acorda, com temporal, com chuva, podendo acontecer alguma tragédia. Então fica aí minha indignação sobre o Executivo, o Poder Executivo, não ter me respondido aí sobre a Defesa Civil do município, quem são os componentes. É, gostaria também, senhor presidente, não quero me estender muito mas como eu fiquei ausente de duas sessões, eu passei um requerimento aqui sobre o Covid-19, pedindo aí do Poder Executivo um pouco mais, que ampliasse o atendimento, é, sobre os kits de cesta básica, sobre o atendimento aí do Penai. e eu, eu senti que muitos entenderam de forma equivocada, muitos talvez não entenderam o teor aqui do meu requerimento. Quando eu requeri aqui do Poder Executivo, eu pedi simplesmente para que ampliasse o atendimento. Eu deixei bem claro na minha fala que poderia fazer mais. Os senhores vereadores estão aqui, estão de prova. Todos votaram. Eu pedi que dava para ampliar. E em nenhum momento eu citei que o município não estava amparando ninguém. Citei que algumas cidades vizinhas até tablet para as crianças compor usando o recurso do Covid. Né? Pedir em nome do povo. Quando a gente é cobrado, a gente tem que repassar. Porém, não queria que o Poder Executivo fizesse nada que não fosse dentro da lei, nada que fosse trazer algum prejuízo ou, de maneira equivocada, sair comprando aí simplesmente porque o dinheiro entrou nos cofres públicos do município. É... Me ligaram alguns setores aí do... Alguns departamentos me ligaram falando que eu tinha sido equivocado com o meu requerimento. Mas de maneira alguma eu fui equivocado. De maneira alguma. Eu venho cobrando sempre aqui, em plenário, a compra direta do município, que não existe mais. A compra direta existe? Eu acredito que não. Tem o programa do Penai que está sendo atendido, a gente sabe que está, tem algumas famílias que estão. Tá. E na minha fala eu falei e deixei muito bem claro que poderia melhorar o atendimento. Ainda bem que hoje as, tem as filmagens, né? ainda bem que hoje as sessões são transmitidas, então não tem como distorcer a fala do vereador. Graças a Deus que hoje a gente tem essa ferramenta aí que, que serve para a gente. A gente sabe que aqui é uma faca de dois gumes, a minha fala, ela serve para me ajudar e ela serve para tirar. E eu achei estranho quando a secretária de Educação mandou um ofício para essa casa e o vereador leu o ofício. Para mim... Na minha segunda legislatura nessa casa para mim foi foi inédito. Eu vejo quando a, a, todos os secretariados eles protocolam um documento nessa casa na presidência. Se eu tiver errado vocês podem me corrigir a gente está aqui para isso mesmo, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi tipo a secretária da saúde, educação ou do secretário do meio ambiente chamaram eu lá me dá um documento para mim fazer a leitura do documento aqui, eu vereador o vereador Wagner fez, mas o vereador não tem culpa nenhuma longe disso, não estou falando isso tô estou dizendo, tô dizendo que eu achei de tamanha estranheza um protocolo de uma secretaria não ser protocolado na casa fiquei achei absurdo mas infelizmente é assim que acontece né? não sei porquê eu achava estranho alguma secretária chamar eu, em algum setor, me dar um documento para mim fazer a leitura aqui, seja ele qual for, e não protocolar na casa. Então, eu achei estranho, só quero dizer isso, senhor presidente, eu achei estranho, não sei, eu, eu sempre falo isso, que é, nós mesmo vereadores, temos que ler mais a lei orgânica do município, a gente tem que ler mais o regimento interno desta casa, e era interessante também, como a gente falou de um projeto aqui de transição de governo, seria interessante se a gente pudesse é, criar alguma lei aqui, que quando o secretário for contratado, quando o cargo comissionado for contratado, que junto com a pasta dele fosse a lei orgânica do município e o regimento interno junto, que o Poder Executivo pudesse cobrar. Porque é interessante, quando é, eu lembro uma vez na legislação passada, que uma secretária me procurou para ter acesso ao regimento interno da casa. É, hoje está tudo mais fácil, hoje tem na internet, é facinho de ver. Mas achei legal da parte da secretária procurar saber do regimento interno da casa, né? porque a gente vai saber todos os protocolos, como que é feito, como que o secretário é. Eu venho cobrando muito do senhor presidente a convocação do, de cada representante, é, como já recebimos aqui o William Jones, né? como já recebimos o Fábio da Emater, Seria interessante que o secretário pudesse vir aqui. Que nem aí, a gente recebeu um recurso tão enorme aí do Covid, seria legal essa transparência a gente chegar aqui, poder fazer perguntas, pessoas em casa acompanhar. Né? Seria interessante se a gente pudesse receber os secretários aqui. Mas eu já pedi, não tive êxito também nessa, nessa minha fala, mas eu achava que ia ser legal, não só para a gente, mas como para todos que estão assistindo em casa. Mas eu obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Sem mais. Senhor presidente, gostaria de salientar aqui a população e o povo da Barra que em momento algum a secretária de educação fez ofício, senhor vereador. Simplesmente ela me passou uma explicação porque eu, como vereador, também tenho o direito de saber, entendeu? Então eu li a explicação dela aqui. Em algum momento, senhor presidente, eu falei que era algum ofício. Hã? Eu não tenho lembrança do que, eu então, sei que você... Então, foi... o vereador está fazendo uma acusação aqui sem fundamento, entendeu? E outra coisa, se fala muito em cumprir o regimento dessa casa de leis, mas eu acho que não está sendo cumprido, porque na realidade está escrito no regimento que não pode ser, ser dado palavra sem registrar essas palavras. E todo final de sessão está descumprindo o regimento interno dessa casa de leis. Então, vereador, cumpra o regimento do senhor também que... O Senhor também tem o direito de cumprir, tem a obrigação de cumprir esse regimento. Muito obrigado. Vamos. Continuar. Tá. Senhor é vereador, é, legal a sua fala, legal a sua fala, mas o senhor tem um documento que o senhor pediu informação para a secretária de educação? Eu não preciso de documento, isso. Mas como que você leu um documento? Como, como eu, opa, que a secretária não te foi atende? foi do documento, vereador, foi uma explicação. Tudo bem, mas... Agora, se o senhor se sentiu ofendido, eu não. Não, não... vereador, eu posso falar? Pode, pode fica à vontade. Eu não senti ofendido. Uhum. Eu achei um absurdo, a secretária, uhum. ela, você falou sobre o penal, sobre o meu requerimento. Foi Sim, muito bem clara a resposta da secretária. Uhum. Foi muito bem clara, vamos distorcer. Vamos ser sincero. Vamos ser sincero. Você falou sobre o penais, sobre o meu requerimento. Eu li, eu assisti a sessão, eu acompanhei. Sim. E o senhor Eu é o acompanhei comentário? o trabalho da casa. Você leu um requerimento que a secretária eu, eu acho que o dever protocola é na casa. Não, mas não era protocolo. Senhor, seguinte, tudo bem, mas o, o, o, o, o, o, o senhor viu, não tinha pedido a secretária fazer o ofício e encaminhar para nós. Sim, eu posso até tá pedir para ela registrar é, a palavra é, aqui, é, que seria a mais palavra, fácil. Eu pedi para fazer o um ofício e encaminhar para a gente aqui, para está é. escrito. Eu registro a palavra, daí fica mais claro, fica dentro da lei orgânica. E senhor? E o senhor? Regimento interno. Senhor vereador, mas o senhor está sendo infeliz na sua fala. Não, não. Posso concluir, vereador? Não, pode falar. O senhor está sendo muito, mas muito infeliz na sua fala, porque o senhor não pode falar de cumprir o regimento desde que você também fez uso da palavra. Sim. O senhor fez uso da palavra sim. sem registrar a palavra, senhor vereador. Sim, sim. Então o senhor já fez uso desse espaço. Agora frente. E a população aplaude população a esse espaço. Eu, eu, eu. A população gosta desse espaço que o presidente está cedendo. Isso é importante as pessoas saberem. Sim, é o um momento do vereador poder debater, de que ter os seus questionamentos. Então, se eu fosse o presidente, eu não vejo mal algum, senhor presidente, desde que não esteja... Eu não vejo que está ferindo nenhum regimento da casa. Não. Se tiver de registrar senhor... a palavra também, é muito simples. Mas registrar falou... a palavra? Mas quem que falou de regimento interno foi o senhor, vereador. Exato, foi exatamente, estou falando da secretária. Estou falando em parte de secretários, ah, né? Se tá tá vai entender, eu vereador. Sim. Não, não... Eu, eu quero só dizer o seguinte, que esse espaço a gente oferece para todos aqui. Seja para você, para qualquer um daqui que queira... É na... Não, não encerrar a sessão, tem que fazer, ela, ela, ela termina na hora que, que terminar, não, não tem não, não encerrou, viu? Tudo bem, a mas sessão, t... a sessão tem que se encerrar, Senhor vereador, com tá licença. estamos tá, falando sobre, não, sobre a, a, a, a... Senhor poss... vereador, retirando a sessão, por favor. Obrigado. Então, tá bom, a sessão está encerrada. Está então tá encerrada a sessão do dia de hoje, tá beleza?